E beleza, meu nome é Renan e estamos apresentando vivendo em São Paulo. No vídeo de hoje falaremos sete vantagens de viver na nossa cidade. Bom, a primeira vantagem galera é trabalho, né? Tem muito imigrante de outros países e muita galera de outros estados, outras cidades que vem aqui a São Paulo procurar trabalho, né? Né? Tem, tem trabalho que a gente fala full time, né? Que é o tempo todo. Nessa, são 8 horas por dia, né? uma hora de almoço e o part-time, part né? que são seis horas. Né? Tem muito também trabalho assim temporário, né? muito trabalho informal. Né? A galera que vende água, vende, né? Tem muito, tem muito trabalho aqui em São Paulo. Segundo item, faculdade. E curso também. Gente, aqui em São Paulo tem muita faculdade pública. Tem algumas faculdades públicas e muitas faculdades, muitas de verdade, privadas. Né? Então você paga e você faz lá o seu curso. Eu considero uma vantagem aqui em São Paulo porque tem curso de tudo quanto é coisa. Né? Diferente de algumas cidades e até alguns estados que não tem tanta oportunidade assim, tanta diversidade de curso. Né? Aqui em São Paulo você vai conseguir sua pós-graduação, sua graduação, sem muita dificuldade até poder escolher o preço que você quer pagar. Tem as mais baratinhas e as mais caras. Mais pra frente eu falarei sobre a USP e vamos tentar mostrar pra vocês, viu galera? Bom, nosso terceiro item é metrô e trem. Mas por quê? Cara, São Paulo é muito grande. Né? Então, pra você conseguir locomover e deixar o fluxo fluir de um ponto para outro, você tem que ter uma bela de uma estrutura, coisa que não é bem assim. Então o trem e o metrô ajudam pra caramba. né pra você ter ideia, sair da, de um ponto né, da, do leste pro oeste é complicado. Né? De ônibus é complicado, de carro é caro pra caramba. E fora o trânsito, né? e a, a raiva que você vai acabar passando. Então o metrô ajuda pra caramba e trem também. Ao total são cinco linhas de metrô, até agora espero que inaugure novas linhas né, com 64 estações ao total e seis linhas de trem com 92 estações ao total galera meu quarto item que eu considero assim uma vantagem é os eventos que tem em são paulo cara tem evento pra caramba aqui em são paulo tem anime eventos que envolvem anime tem é, evento cultural né a virada cultural mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre os eventos aqui de São Paulo mas eu posso já adiantar que tem evento pra caramba né, pra tudo quanto é tipo de gosto, se você gosta de pagode você vai ter evento se você gosta de funk vai ter evento também e eventos grandes galera bom, nosso quinto item é a saúde aqui em São Paulo nós temos alguns hospitais, tem vários hospitais, aliás, alguns né, alguns hospitais tem vários hospitais e vários hospitais específicos para determinado assunto então, por exemplo, tem coração, Dante Pazanese, né, muita gente vem, né, de outros estados para cá para poder fazer o seu tratamento aqui no Dante. É... Tem o Hospital do Rim, né, tem o APAES, tem a ACD, então tem muitos hospital geral e muitos hospital específico e muito hospital gratuito né, fora os planos de saúde e tal, fora os postos de saúde no governo e da prefeitura, então... Gente, o que não falta aqui é médico. Médico não. Saúde, né? Médico falta um pouquinho. É, bom, nosso sexto item é a tecnologia. Galera, normalmente, né, a gente sabe que as primeira, primeiras coisas vão para a capital, e depois vai se espalhando, né? Aqui não é diferente. Então, tem bastante inovação tecnológica, tem bastante feira sobre é, tecnologia aqui em São Paulo, né? E a galera troca de eletrodoméstico assim com uma velocidade bem grande até é, a inovação tecnológica aqui é muito grande sempre tem muita novidade nosso sétimo item e último eu considero como eu falei no outro vídeo o contato com diversas tribos então se você gosta de uma determinada uma determinada coisa que na sua cidade não tem aqui em São Paulo com certeza você vai achar né a não sei que seja uma coisa muito, muito complicada, muito bizarra, mas é pouco provável que não tenha aqui em São Paulo, né? Então, assim, o contato é muito grande, né? Eu considero uma boa coisa porque você meio que se encaixa, né? Com o que você gosta, né? E você consegue, né? Adquirir conhecimento próprio e expandir seus contatos, seus, né? Seu leque de amizade. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como é Carnaval? Eu vou ficar um tempinho em casa e eu vou tentar fazer mais um vídeo essa semana, mas é um vídeo meio que extra oficial, né? E bom, não se esqueçam de curtir, compartilhem e inscreva-se. Inscreva-se, sério. Se você não for inscrito, inscreva-se. Já foi? Bom, galera, eu tô ficando, vamos ficando por aqui. E até a próxima. Falou!